Um, sucintamente para um, apresentar a proposta uh, o documento do livre. e obrigado pela alteração, pela recomendação um, portanto, simplesmente eu acho que este é um tópico, a transparência a ética que é transversal a todos os partidos eu acho que não, não é preciso a falar muito sobre a importância deste tópico uh, e eu acho que, que de facto se pode melhorar aqui na junta do Lumiar um, já, vei, já dei vários exemplos aqui como os ajustes diretos, a não publicação de todos os documentos no base Uh, o atraso que existe na publicação das atas do Executivo, um, tudo isto já, já foi falado, e eu acho que é, e é importante a aprovação deste documento, que é bastante diferente do documento que foi apresentado anteriormente pelo Chega, uh, e é importante que passamos uma mensagem de transparência uh, da nossa parte e damos as ferramentas necessárias para que os cidadãos participem uh, na vida local. Em relação aos outros documentos, não tenho nada a acrescentar.